Funilaria e pintura Bibi Multimarcas, atendendo todas as companhias de seguros. Polimento simples com profissionais qualificados e também polimento com perfeito espelhamento. Vitrificação com até 3 anos de proteção na pintura. Também vitrificação em couro, painel, faróis e também hidratação em couro. Pinturas especiais. Camaleão Hidrográfica WTP Cristal em 3D com muita tecnologia. Fazemos serviços também em veículos pesados. Bateu seu carro? Fundilaria e Pintura Bibi. Rua Veríssimo, número 1288. Telefones 34-3421-8709. 34-9974-3476 Direção do Junilson Bibi